Oi pessoal, aqui estou eu mergulhando na cidade de. se chama Hurgadar, Huargadar, que fica no Egito, ali na parte uh, o leste, uh, junto ao Mar Vermelho. E esse barco aqui eu peguei ali, né? Tem várias companhias que saem diariamente. E esse é o mar, minha câmera não é muito boa, mas ele é muito transparente, cheio de recifes. E é muito barato mergulhar ali, tipo, passei de um dia é, de cilindro fazendo dois mergulhos com. te pegam no hotel, vão nesses é, barcos gigantes, te dão almoço, te dão um mergulho o dia inteiro, custa 150 reais. Então é muito barato mergulhar de cilindro Aí eu estou mergulhando de snorkel porque meu ouvido estava doendo Porque eu estava gripado Aí eu só fiz um mergulho de, de cilindro E depois eu peguei o snorkel e fiquei mergulhando aí, Vendo os peixinhos Aí tem esses, essas cabeças de coragem gigantes assim, E essa água azul turquesa é muito linda tá? Então vale a pena aí Quem estiver quem ali pelo Egito Mergulhar nesse, no mar vermelho ali né? Na cidade de Rúrgada e, e é muito barato, então tu pode se hospedar lá, tem vários resorts pra quem tiver mais grana, mas nem tanta grana é, Porque não são tão caros, mas tipo eu fiquei num hostel, o mais baratinho lá Era tipo 10 reais com café da manhã, assim, ridículo o preço E é bem legal assim, é o Marley hostel, tipo ficar é, uns 100 metros da praia, 200 e com o café da manhã eu tenho um roof para ir lá ficar fumando tincha e te dar o um chá e o meu quarto eu dividi com mais três pessoas aí dá para ver os corais multicoloridos claro minha câmera é ruim mas se vocês vão jogar no google ali vão ver as fotos muito mais bonitas que eu tirei é do que as que eu tirei e eu vi vários peixões ali esse aí é o é um peixe palhaço, né? tipo, é, que eles chamam né Mas eu vi também uns aqueles que inflam, uns bayacu, né? cardume, coragem cérebro aí dá pra ver né? Aí a galera mergulhando ali também, eu tava ali E vale realmente a pena, tu pode contratar as fotos, eu contratei mas acabaram se enganando E custa tipo 80 reais, eles batem um monte de fotos Então... Vale muito a pena, aí quem for para pro Egito, mergulhar no mar vermelho, vai nessa cidade aí que vocês não vão se arrepender. Valeu galera, se inscrevam aí.